Diante de muitas invasões de propriedades, muitos decidem instalar câmeras nos quintais de suas casas para flagrar o um invasor, porém, de vez em quando, essas câmeras também registram coisas perturbadoras e que podem provar que o mal sempre esteve à espreita de sua casa. Nessas imagens registradas por câmera de segurança, vemos um ser obscuro vagando pelo quintal de uma residência. O mais estranho é que ele não parece humano. Seu rosto não é um rosto normal, e seus olhos brilham de uma forma aterrorizante, que lembra muitos seres das sombras que também são demônios. Se isso aparecer em seu quintal, ou em seu quarto, ajoelhe-se e ore por no mínimo 5 minutos sem parar. O nosso próximo caso foi registrado por Jason Carlos. Um certo dia, ele junto de sua filha estava em seu quarto se preparando para fazer um vídeo pro TikTok. Foi quando de repente, durante um ensaio, algo simplesmente cabuloso se fez real diante das câmeras. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Um rosto branco e enorme, muito assustador, adentrou no banheiro. Mais estranho do que o cabeção gigante fantasmagórico flutuando no banheiro é a semelhança com o rosto da filha do rapaz. O que é isso aí? O que é isso aí?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 Ele tá descendo! Ele ali, ele ali, ele ali, Olha o inciso! cara! Ele tá... Vai, vai, vai, Danilo! Vai, vai, Danilo! Passa! Não, ele tá vindo, porra! Vai, vai, vai. Porra! Vem, Danilo! Sim, é um monstro. O lobisomem carne e o Eles foram caçar a criatura. Mas no final, a caça virou o caçador. Vai, vai, vai, Danilo, vai, vai, Danilo, passa! Não, você tá vindo, porra! Vai, vai, vem! Porra! Vem, Danilo! Vem, porra! Vem, meu Deus! Na Inglaterra, na região de Whitman's Wood, existe uma pequena floresta com árvores estranhas como aquelas monstruosas da Branca de Neve. Um grupo de irmãos foi visitar o local e fazer alguns vídeos para o Facebook. Parece que não há nada demais no vídeo, mas só parece, olhe novamente com bastante atenção. Um vulto apareceu lá no fundo e logo se abaixou para se esconder. O vídeo que se segue foi registrado no México. Nas imagens vimos um segurança muito assustado filmando um som de choros de horror ecoando por uma rua durante a madrugada. Na calle. No se puede ver nada, pero si sí se alcanza a escuchar, oigan, oigan, oigan. Yo estoy aquí en mi trabajo, como pueden ver. Sim, parece que é ela. Ela mesma, a chorona. O de seguir é bem curto, mas já é o suficiente para te deixar bastante pensativo. Preste bastante atenção nessas imagens. Lá no fundo, Vemos um humanoide muito magro e pequeno sobre uma árvore. Parece um duende. Será que essas criaturas realmente existem? Este vídeo talvez seja o mais assustador por ser algo que pode acontecer com muitos de nós. Aqui vemos um homem se vendo obrigado a enfrentar uma estrada muito ruim e perigosa durante uma tempestade terrível. sem dizer que o local é um ambiente de penumbra. Um campo fértil para manifestações fantasmagóricas diabólicas. O nosso último vídeo foi registrado por um youtuber entusiasta do paranormal em sua casa nova para onde acabara de se mudar. Na ocasião, ele estava se queixando de barulhos vindo da direção da suíte e foi lá investigar de perto. A atitude esperada de um obcecado no assunto. Foi quando de repente ele viu, num piscar de olhos, um rosto branco fantasmagórico de uma mulher toda pálida como um cadáver. Após ele divulgar as imagens no Facebook, apareceu em sua porta uma senhora chorando e dizendo algo muito perturbador. Ela disse que o rosto da figura é o mesmo rosto de sua filha que desceu a sepultura dentro daquela casa após de ser atacada pelo seu namorado delinquente e ciumento. Agora se é um fantasma bonzinho ou um demônio, vai da visão espiritual de cada um. Na minha opinião, sim, é um demônio. Se você gostou, já vai deixando seu like para o YouTube bombar este vídeo e o nosso canal ganhar o maior destaque na plataforma. E se não for inscrito e curte assuntos deste gênero, inscreva-se e ative o sininho das notificações para sempre estar por dentro de todas as nossas novidades. Um abraço!